Fala aí galera, hoje a gente vai fazer um vídeo aqui no canal Sobre a contratação do Eric Pulgar. Joga demais, hein? um jogador chileno E vai fazer a dupla ali entre Thiago Maia e... Quer dizer, Thiago Maia não Vai fazer a dupla entre Pugá e Vidal Que dupla é essa, hein? Dupla chilena é... E olha Uma grande contratação do, do Flamengo Érico Pulgar, o Flamengo tá tentando contratar também aí o, o Oscar, né? O Oscar quer, quer ir pro Flamengo, né? Muito negócio aí tá pena no nosso correr força aí no Flamengo. Legal demais, tá, tá acompanhando aí, né? Então, tomara que o Flamengo consiga, né? É, a contratação do Oscar. E também falar do Érico Pulgar, que o Érico Pulgar é um ótimo jogador, né? Batedor de falta também. Já viu os lances dele também. Joga demais, hein? O lugar, né? Ele joga lá na seleção chilena. Mas é isso. Depois a gente fala sobre esse, sobre esse jogador novo no Flamengo. Então eu quero que você se inscreva no canal. Deixa o seu like, tá bom? Deixa o seu like. O que está esperando? Você deixar o seu like, tá bom? E ativar a notificação para você não perder nada, tá bom? Vamos para vídeo. Ense no Maracanã. Ou seja, em caso de vitória, o Flamengo vai somar 12 pontos em quatro partidas. E pode entrar de vez na briga pelo título. Hoje a equipe está na sexta colocação, a nove pontos do Palmeiras. Nesta vigésima rodada, o Flamengo vai encarar um Atlético goianiense que vem de vitória contra o Corinthians na Copa do Brasil mas que vive uma fase delicada no brasileiro. Está na zona de rebaixamento. Mais uma vez, Dorival deve dar oportunidades para outros jogadores revezar o elenco. Dorival, junto com a comissão, né, com o departamento médico, está sabendo muito bem utilizar toda a equipe, ele dá moral para todos, é, cobra de todo mundo e o que ele tem falado que todo mundo vai jogar. Isso é um fato, está todo mundo... Começando o jogo, às vezes entrando durante é, a partida, mas todo mundo sendo participativo, sendo importante para a equipe. E isso deixa o nosso elenco mais forte, todo mundo preparado para essas é, decisões que temos pela frente. Cebolinha e Vidal podem começar no time titular pela primeira vez. Com Dorival Júnior, Pedro foi um atleta que ganhou prestígio. A sequência tão esperada apareceu... Estou aqui, já tem dois anos e meio, né, buscando essa sequência, buscando ter essa, essa sequência de titular e não é fácil, estar né, tá entrando 10, 15, 20 minutos nos jogos e agora estou podendo ter essa sequência com o professor Dorival, né, muito feliz com esse momento, né, buscando a cada jogo, buscando evolução, buscando melhorar para ajudar o Flamengo com gol, com assistência, né, dando o um máximo ali em campo e é isso que eu, que eu, que eu espero, poder a cada jogo estar tá evoluindo. Mais reforços estão chegando e as opções para Dorival Júnior vão aumentando a cada dia. Na quinta-feira, o volante chileno Eric Pulgar desembarcou no Rio de Janeiro sem falar com a imprensa. A chegada do jogador divide opiniões. Nas redes sociais, torcedores fizeram campanha Pulgar Não pelos envolvimentos do atleta em polêmicas policiais aí a confirmação na sua tela, nas redes sociais do Flamengo, o texto diz o seguinte: volante chileno Eric Pulgar, de 28 anos, é o mais novo reforço do Mengão. Contrato válido até dezembro de 2025. A Roberta falou dos problemas ali policiais, né? Ele teve um, um caso em que ele atropelou uma pessoa, que a pessoa acabou indo a óbito. É, há alguns anos é... e depois ele teve um caso aí de é, estupro, né? Foi dentro da casa. Acusação, né? disso, mas outros que foram responsáveis, né? Vamos ouvir aí o que disse o chileno, o volante chileno, agora jogador do Flamengo. Bom, hum. estou muito contento de ter chegado hoje. Não vendo a hora de fazer o exame para poder me entregar no grupo. Estou mirando os partidos em Itália dentro do Flamengo e acho que tem uma linchada bastante louca e quero viver essa experiência em pessoa e espero ver o próximo em campo. Vamos nessa... Muito bem. É, uma, muita gente nas redes sociais então é, fazendo pressão para o pulgar, é, não vir o Flamengo, acabou acertando. Vamos falar em futebol. Bom jogador? Muito bom jogador. É, já vi ele atuando pela seleção chilena muito bem. E nessa fase que a seleção chilena tinha vários nomes importantes, e ainda tem, né, Vidal, Alex Santos... Tem até esse assim, é, entrosamento com, com o Vidal, né? É, essa certamente, é, empresário que, que se conhece, ajudou na contratação e tudo mais. Então, assim, como jogador a bola que ele apresenta em campo, eu gosto muito. Ele é um volante que ele tem boa estatura, eu não vou saber de, de cabeça a ficha dele a altura dele, mas ele tem um bom, um bom porte físico, ele não é fortinho, aquele, não é parrudo, né tal, mas por cima, para jogo aéreo também... Fisicamente lembra um pouco o Busquets, né? você pode ver ali, né? um volante mais alto, mais esguio, tem boa técnica, bom passe, então é, é um jogador com muita capacidade, eu acho que é uma ótima contratação, estou falando aqui hum. do aspecto de bola, de campo que eu já vi ele jogar, ele, ele, ele oscilou para baixo, né? em clube talvez ele pode, pode ter decepcionado um pouco ou não chegou no teto que muita gente imaginava. É, mas assim, só que só dá um pitaco nisso. Eu acho legal esse movimento que a gente tem hoje de torcidas, independentemente do jogador se ele é bom, se ele é ruim, se ele é craque ou não, a preocupação com com histórico, de saber se ele é envolvido em polêmicas, se ele abraça causas que não são legais, entendeu? Se ele tem pronunciamentos, posicionamentos que não são dos melhores. Eu acho legal quando uma torcida, sabe, olha, a gente não quer nosso, nosso time esse tipo de figura, ou pessoa que, que comete tal coisa, tal. Eu, eu, eu acho isso salutar uma coisa bacana dos novos tempos. O Pulgar tem 1,88m, ou seja, é, é mais alto. alto que eu. É. Agora, e o que você espera do Flamengo? É a, a... A ideia inicial é pensar no Corinthians, né? Essa rodada é muito interessante, porque a gente vem aí da Copa do Brasil, o Flamengo empatou com o Atlético Paranaense, mas já está olhando o Corinthians na Libertadores nesta terça-feira. Aí deve com força máxima, nesse final de semana, nesse sábado, deve poupar jogador, né? Então, mas aí é a diferença de quem tem elenco. A gente fala desde o começo do campeonato que o Flamengo, o Palmeiras e o Galo são os times que têm o melhor elenco. Para que ter um elenco desse? Para em momentos como esse, se você utilizar reservas, Pega, escala o time em reserva do Flamengo. É melhor que boa parte dos times por da Série é uma boa chance para Everton, Cebolinha e é, Vidal. E Vidal Vidal, né? que, que eu acho que vão ser titulares ou, e, e, rapidamente, possivelmente até contra o Corinthians. Então o Flamengo tem, pode se dar o luxo de escalar um time em reserva, por exemplo, e o time dele em reserva ser mais, melhor que boa parte dos times da primeira divisão do futebol brasileiro. Né? Aí eu, eu, eu uso... Né, do, do investimento, o trabalho que é feito o planejamento, então o, o Flamengo tem condições, o Flamengo tem muito interesse no brasileiro, né? a ascensão que a gente viu na reta final do primeiro turno deve se estender nesse segundo turno com o jogo em casa, a torcida vai apoiar certamente, não é só porque não é mata-mata, libertadores então certamente o Flamengo para mim é, é favorito e com destaque nessa partida tá aí galera, esse foi o vídeo do canal né? falando sobre contratação do Eric Pugá, né? grande contratação do Flamengo, né? E também, né? Como é que nem isso? Onde o Eric Pugá vai jogar, tipo assim. Se o Dorival Júnior tirar o Thiago, Maia, né? O Thiago Maia o João eu para mim eu tiro o Thiago Maia, né? Porque o João Gomes é tá tá bem, é um ótimo desarmador, né? Desarma as jogadas. Pra mim, na minha opinião, tchau o Thiago para Pra botar o Eric pulgar. Ele faz a função ali entre... Everton Ribeiro... Vidal... João Gomes e, e Pulgar, né? Que dupla, hein? Que dupla. Mas... Também, ótima contratação do Flamengo, né? É, foi merecido também essa contratação, né? Foi merecido mesmo. que então, o Eric Fulgar faz um sucesso no Flamengo. Assim como ele fez, né? Nos outros times aí, né? E é isso. É, não se esquece de se inscrever no canal, deixa o teu like, teu like ajuda é o nosso canal, tá bom? Ajuda a gente, tá bom? Um botão de você ajudar a gente. O que é que, que, que é a janta desse? Como é que eu deixo o meu like? Só você deixar o seu like, ficar lá naquele botão curtir, tá bom? E ativar a notificação pra você não perder nada, tá bom? Valeu, fui!